Mais um importante passo para o desenvolvimento da vacina UFPR foi conquistado. A equipe de pesquisadores responsável pelo projeto enviou à Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a solicitação para a realização dos testes clínicos, que é o um momento no qual a vacina poderá ser testada em seres humanos. Esse processo é chamado de submissão continuada, que permitirá à Anvisa conhecer o estágio atual da vacina, solicitar ajustes e sugerir encaminhamentos para as próximas etapas. Quem dá mais detalhes é o professor Breno, do Departamento de Patologia Básica da UFPR. Ele chama a atenção para o estágio atual da vacina, que se encontra na fase de conclusão dos testes pré-clínicos, ou seja, onde o potencial efeito terapêutico da vacina é experimentado em camundongos ou em colônia de células in vitro, antes da aplicação em seres humanos. Falamos dos ensaios de neutralização, proteção animal e toxicológico. Esses três ensaios-chave são necessários para avançar nesta importante etapa da pesquisa. Então, desses estágios que faltavam, nós hoje estamos é, precisando de mais um, que é um estágio de toxicologia, é, esse tipo de análise ele é feito em laboratórios especializados, credenciados pela Anvisa. Né? Então a UFPR não tem esse laboratório internamente e para isso a gente precisava de um recurso que, uh, por muita sorte e trabalho, foi, foi conseguido, foi alcançado. Então em breve esse teste também vai ser concluído e com isso a gente tem a oportunidade de pedir o registro da vacina para testes clínicos, né? não é um registro de uso ainda em, em, na população, para o teste clínico em pessoas. Um detalhe interessante é que a vacina, o FPR, demonstrou ter efeito neutralizante. Isso significa que ela foi capaz de estimular o sistema imunológico a neutralizar o coronavírus. Basicamente, o que a gente aprendeu de lá para cá foi que a vacina, de fato, protege contra a infecção. Então, a gente diz que ela tem capacidade neutralizante. Né? Até ali a gente sabia que a vacina, ela provocava uma boa resposta imune e isso nos dava bons indícios, né? Mas ainda nos, nos permanecia a dúvida de se ela, ela era capaz de neutralizar o vírus e essa dúvida foi sanada, que era basicamente o passo mais importante para que a gente conseguisse eventualmente o teste em seres humanos. A tecnologia da vacina, o FPR, é baseada em um polímero biodegradável que carrega na sua superfície a proteína S, ou spike, de forma semelhante ao vírus. A proteína que vinha sendo produzida a partir da bactéria Escherichia coli agora também é feita a partir de células de mamíferos. Dessa forma, essa tecnologia pode ser replicada para a fabricação de vacinas contra outros vírus, como o da dengue, por exemplo. A gente tem ah, falado no termo plataforma vacinal. Né? E nós estamos avançando em um grupo de pessoas que a gente chama de Programa de Desenvolvimento de Imunizantes, que é justamente é, este ponto que você tocou, né, que é a gente poder usar a mesma tecnologia a, que a gente está usando para combater a Covid e para combater outras doenças. E a gente sempre frisou muito que, na nossa opinião, esse é o maior avanço, né? Visto que a gente, obviamente, já tem outras vacinas para a Covid. Não, hoje a gente não tem mais a pressa e a necessidade que a gente tinha no começo da pandemia para essa doença. Mas avançamos porque ah, provar a tecnologia, é, é isso é em si um grande objetivo que vá no, vai nos alçar daí para trabalhar com outras doenças que são até muito mais complexas em termos de vacina do que a Covid, como é o caso da dengue, por exemplo. A campanha da vacina UFPR FPR foi lançada em julho do ano passado diante da necessidade de se buscar recursos adicionais para o desenvolvimento do imunizante. Até agora, foram captados mais de um milhão e meio de reais. Desse total, 182 mil reais foram doados por mais de 1.200 pessoas físicas e jurídicas, Saiba como doar a seção do site vacina.fpr.br.